Opa, tudo cada vez melhor? Eu sou Rogério Peixoto e eu quero te dar as boas-vindas a esse canal. Eu sou o idealizador dos sites Experimente a Paz e Prazer em Voar. E eu gosto de dizer que eu ensino pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, medos, fobias, dores físicas e emocionais, a usar um método muito simples e eficaz para liberar em instantes os sintomas disso que te faz mal sem você precisar sofrer por horas, nem de gastar rios de dinheiro e nem de tomar remédio. E você provavelmente é como eu e como muita gente que está procurando por mais qualidade de vida, por maneiras de se desenvolver e evoluir. Sabe, Eu sempre quis encontrar algo que realmente resolvesse os meus problemas. Por isso eu estudei muitas coisas, um monte de coisas diferentes. E o que eu estou prestes a compartilhar com você é um pouco de todas essas coisas. Eu sou o tipo de pessoa que quer algo que funcione, algo que não precise ficar buscando respostas aqui e ali, ou gastando muito tempo fazendo coisas que, no fundo, não vão dar resultado. Então, eu quero te dizer que a sua presença aqui é muito bem-vinda, porque você, assim como muita gente, tem coisas que aconteceram e que você gostaria que não tivessem acontecido. Nós temos dores, temos questões, problemas, sofremos com os sintomas disso tudo. E você pode mudar isso tudo uma vez que você começa a entender como a sua mente funciona, como você processa informações e nota que tem uma tendência a repetir velhos padrões sem parar. A gente fica sentindo as mesmas emoções, repetindo a mesma coisa o tempo todo e pensando, por que as coisas não mudam? E a razão disso é que, primeiro, você não sabe como a mente funciona, você não sabe como mudar normalmente o que está te travando aí dentro. E não tem mais que ser assim. Então, o que eu quero compartilhar com você e o que você pode aprender é como criar uma vida desenhada, planejada, uma vida que não segue aqueles velhos padrões. E o fato é que a sua mente é uma máquina maravilhosa. Ela capta informações, ela capta as memórias, e essas memórias ajudam a continuar criando todas as coisas, boas ou ruins. E se você tem muitas coisas ruins, então é assim que a sua vida vai se parecer mas a vida está sempre mudando e geralmente ela muda sem a nossa permissão e a forma como você processa essas mudanças vai determinar como você se sente a cada dia hoje amanhã e depois e o que eu quero te mostrar é como gerar músculos músculos emocionais eu quero te mostrar como você pode criar a vida que você sempre quis liberando as coisas ruins da vida que você não quer mais reestruturando, dando novos significados ao mundo. Porque muitas pessoas já passaram por um processo comigo, já participaram dos meus programas ao vivo e online. Muita gente já visitou meu site e esse mesmo canal do YouTube. E suas vidas começaram a mudar simplesmente seguindo as minhas lições e os meus ensinamentos, que são muito simples e muito práticos. E você também pode fazer parte desse grupo de pessoas que experimenta a paz. Eu posso ajudar você e conduzir você. E nesse canal, você vai encontrar muitas coisas. Tem artigos, tem conduções guiadas, tem programas que você pode se inscrever e começar a criar as mudanças que você deseja. E é claro que não há nada como uma sessão ao vivo comigo, porque as sessões ao vivo são dinâmicas. Elas são direcionadas para as suas questões específicas. E você vai e a minha atenção focada em resolver as suas questões, os seus problemas específicos. Para transformar cada coisa dessa que você quer e também começar a criar a vida que você realmente deseja e merece. Então receba as minhas boas-vindas e eu sei que esse é só o primeiro passo dessa jornada para você. Assim como foi para mim em algum momento e para muitas outras pessoas um dia. Dedique-se com persistência, com constância e os resultados positivos virão. Invista em você. Permita-se, liberte-se e experimente a paz.